Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Elefante Literário e hoje estou aqui para comentar um pouquinho sobre um dos livros que foi do, do Intrínsecos, né, que eu não recebi porque eu não, não assino mas muitas pessoas leram recentemente que é A Última Festa de Lucy Foley. Esse livro é naquele estilo de filme de jovens que vão para um canto isolado porque é justamente isso que acontece na verdade Nove amigos vão para uma festa de Réveillon num casarão abandonado, num lugar bem erros, assim, tipo uma fazenda, um, uma, uma, um sítio, sei lá, um casarão, enfim. No meio de um lugar muito frio, né, muito isolado de toda a sociedade e, teoricamente, só tem eles nove lá. Mas aí tem também Doug e Heather, que são as pessoas que comandam ali, né, que tomam conta dessa sede, desse lugar meio que de um lugar de camping, de férias, de verão, só que nesse caso tá muito frio o inverno. São quatro casais e uma amiga solteira, deles, né? Inclusive tem um casal gay aqui que eu achei bem legal a representação, apesar de os amigos terem toda uma relação de, de ser muito babacas com eles, porque homens héteros muito frequentemente são assim. E justamente eles ficam presos porque tem uma grande nevasca que impede que os trens passem por perto, que impede até que carros andem com corrente na roda, não tem como sair de lá. E é lá que eles vão ficar, né nessa véspera de Réveillon. Eu gosto da maneira como esse livro é construído, que é com narrativas alternadas, entre, eu acho que, dois e três dias antes do Réveillon e um dia após o Réveillon, que é quando acontece um crime, né? Ou seja, um desses nove amigos vai morrer. E a gente já sabe isso desde o começo do livro. Na verdade, essa é a, é a sinopse. E nesse vai e vem dessa narrativa alternada, a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma das pessoas, tanto como dos amigos, quanto de Doug, quanto de Heather, que são as pessoas que trabalham lá. Heather. A primeira observação que eu tenho é que eu gosto muito desse tipo de história de jovens, assim, juntos num canto que alguma coisa misteriosa acontece. Não é a, é a melhor coisa do mundo, mas é uma coisa que, que, que diverte, né? É uma coisa que as pessoas gostam de assistir normalmente, ficar com aquela punguinha atrás da orelha e tentar descobrir o que aconteceu com quem, tipo jogando detetive quando era pequeno no tabuleiro. Apesar também dos estereótipos que tem, né, entre os personagens e as relações dele, as maneiras como eles se relacionam normalmente, pelo menos nesse livro. Um exemplo é disso é o ranço que eu peguei logo no começo, <risos> dos playboyzinhos do livro, né, dos, dos, dos homens, dos casais, querendo ser aventureiros sem serem, querendo ah, pagar de fodão, não sei o quê, enfim. E o que gera, né, e o que tá no meio dessa história, que faz tudo ser conduzido, enfim, o que move a história, na verdade, é a relação entre esses amigos, né, que são... já têm empregos bem-sucedidos em todas as suas áreas, né, todo mundo cada um na sua área, eles se conhecem há mais de 10 anos, desde a faculdade, e, teoricamente, são grandes amigos, né? A gente supõe isso quando começa a ler o livro, só que a gente vai perceber e vai conhecendo que não é bem assim. A amizade deles é muito, muito tóxica, muito, muito falsa, muito baseada em aparências, e ninguém tem nada em comum entre si. Não tem uma coisa que sustente de verdade aquela amizade, a não ser realmente o tempo que eles se conhecem. É justamente uma das frases que tem no livro, mais ou menos assim Às vezes amigos de longa data nem percebem que tem mais, que não tem mais nada entre si Mais nada que sustente a amizade e vão levando com o tempo e empurrando com a barriga e é legal, na verdade, isso no livro, porque é essa forçação de amizade, nessa né? essa forçação da barra que vai gerar, levar um clima de tensão entre os brothers. E aí é isso que vai fazer a gente se questionar, né, quem matou, quem morreu, quais foram os motivos pra isso acontecer e tudo mais. Apesar disso, teve algumas coisas que eu não gostei no livro, foi um livro que eu gostei médio. Começando pelas falas bregas, muitas vezes, tipo assim, frases de efeito, parecia que eu, me, eu tava lendo um diálogo entre crianças de 12 anos, às vezes, assim isso eu não gostei muito, é, além das com, além de como as coisas iam se desenrolando para o final, porque os personagens, desde o começo, iam tipo soltando dicas de, de que as coisas não iam dar certo, em vez da história por si só, construir isso, sabe? Outra coisa que me cansou bastante, eu fiquei com ódio, foi que a cada, tipo... a cada, a cada não, tipo, todo capítulo que tinha tipo duas ou três páginas, terminava com a frase, tipo, fulaninho não esperava que o pior ainda estava por vir, ou então, é, mas se eu não tivesse cuidado, eu tenho certeza que ele seria capaz de matar uma pessoa. Ou então, tome cuidado com o que você fala e acaba o capítulo, tá entendendo assim? Isso aconteceu demais e me cansou um pouquinho. Afinal, estou dizendo que esse livro foi ruim, apenas que eu não leria novamente. Porém, recomendo para muitas pessoas que gostam desse estilo e que têm interesse em ler esse livro, porque vale a pena, de fato, e muitas pessoas por aí gostaram. Essa é apenas a minha opinião sobre estes pontos específicos. Eu fiquei sabendo para a Juliana, do canal Jus Cirqueira, que os direitos de adaptação foram comprados, então essa é uma adaptação que eu gostaria de ver num filme uma série não, porque é uma série, enfim, é muito longa. Mas tem mini séries né, que não certo nessa questão, mas acho que se arrastar muito. Enfim, num filme eu acho que seria bem bacana de ver. E apesar disso, né, dessas antecipações que eu falei, dessas questões, eu fiquei curioso pra saber quem tinha morrido, quem tinha matado, porque isso tinha acontecido... não, porque isso aconteceu é uma coisa que você consegue perceber. É, De fato, isso não é, não é uma questão. Mas quem morreu e quem matou, eu fiquei querendo saber sim. Então é isso, se você chegou até aqui, muito obrigado. Não esquece de curtir esse vídeo, se você ainda não curtiu, né, desde o começo do vídeo. E quiser comprar esse livro também para ler, porque pode ser que você goste bastante, o link tá aqui no box de descrição, né? Se inscreve no canal se não for inscrito, manda pros seus amigos se inscreverem também e fica ligado que tem mais vídeo vindo por aí. Esse final eu tive que falar correndo porque eu fico olhando aqui do lado na tela o que está sendo gravado e tá parando direto, eu não tô bem não com essa, com essa situação que tá acontecendo aqui.